Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, Por trás dos erros túmulos, um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia, não era esse que a carne nos contorta. Cortava, assim como encarniçaria, o aço das facas incisivas corta desgraça, e eu saí com quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na a carcaça o um pergaminho singular da pele.